Na primeira cena, então, nós temos... Já que o nome do capítulo, do episódio... Eu quero falar capítulo, por isso que eu estou lendo o livro, né? Já que é. o, nome, o nome do episódio é A Grande Onda, então ela já começa com a visão da Grande Onda. Essa Grande Onda era um assunto recorrente não só na vida pessoal do Tolkien, quanto no seu legendário, né? É, nas cartas ele explica que Grande Onda era essa e no, dentro do legendário era a versão que o Tolkien escreveu para a, a lenda de Atlântida. Então, Númenor, né, a queda de Númenor, é a versão Tolkieniana para o mito de Atlântida. Então, eu trouxe aqui, né, para variar, vamos, vamos começar com as citações do dia, ou da noite. E na carta para W.H. Alden, em 7 de junho de 55, o Tolkien fala sobre essa onda. Ele disse o seguinte, Refiro-me ao terrível sonho recorrente que começa com a lembrança da grande onda, elevando-se e vindo inevitavelmente sobre as árvores e os campos verdes transmitiu o sonho a Faramir. Então, era um sonho, ou um um pesadelo, né? que o Tolkien tinha, dessa grande onda que vinha avançando sobre os campos, sobre as árvores, sobre tudo, e vinha engolindo a terra. E aí o Faramir tem esse sonho também lá dentro do legendário de Tolkien. Lá no capítulo O Regente e o Rei tem a seguinte passagem. Então, pouco depois, pareceu-lhes que por cima das cristas das montanhas distantes se erguia outra vasta montanha de treva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 para o legendário, aí o sonho do Farm e o farme já faz o link com o Númenor. Então tem, a, tem mais uma citação aqui já da, do acalabeth que está lá no Silmarillion, que fala o seguinte, né? já que o, o, a grande onda seria também, além de ser um presságio do mal que chegou, também o fim e a queda do reino Númenoriano. E aí está lá no acalabeth. E por último de tudo, a onda que subia, verde e fria e com penacho de espuma, escalando a terra. Tomou em seu seio Tar-Miriel, a rainha, mais bela do que prata ou marfim ou pérolas. Tarde demais ela tentou ascender aos caminhos íngremes do Medeltarma até o lugar santo, pois as águas a alcançaram e seu grito se perdeu no rugir do vento. Esse é, é o fim da nossa querida Myriel. Já foi um é. spoilerzinho para quem não leu é. o livro? Spoiler... Mas... É spoiler. Fazer o quê, né? No TT, é, gente, é muito é difícil. Só não tem spoiler, E assim, a gente esse, final, esse final da Miriam está no Silmarillion. A gente não sabe se eles vão copiar, porque não tem, talvez eles não têm direito sobre o Silmarillion. Né? Eles têm direito sobre os apêndios, os seus anéis e algumas coisas pinceladas dos pontos inacabados do Silmarillion. Não necessariamente eles vão colocar esse fim para a Miriam, mas no livro é assim. Ela tenta, é, tenta se salvar subindo ali os Meneltarma na Montanha Sacra e tudo, e não consegue, a onda chega e engole ela. Né? e já na série a gente está vendo ela naquele salão, está né? tendo uma celebração, um, um ritual das com os bebês, é. bênção das crianças né? que inventaram aí para a série, e aí ela, e a onda vem e pega ela. Mas a grande questão da onda é essa, né? que a onda, olha o PH aí, ó. Ele, simples, ele só tinha uma cena, olha, olha o homem, já começou aí, ó. o homem já começou. Sim. Valeu, PH. Valeu, PH. Semana Obrigada. que vem estamos aqui. hein? Já sabes. Grande abraço, querida. Então pronto, pessoal. A grande onda que está sempre presente na vida do Tolkien, no Silmarillion e nos Son dos Anéis aí também. Até porque o Faramir é o personagem que o Tolkien falou que era o, que era o personagem mais parecido com ele próprio, né? Então por isso que ele escolheu o para colocar a visão da grande onda chegando na Terra. E uma coisa interessante, um fato biográfico, é que a gente sabe que o Christopher, por vezes, também teve esse sonho da onda. Não, eu acho que foi o Michael, não era o Christopher. Não, era, era o Michael. Michael? Era é. o Michael. É verdade, era o Michael. Então, Inclusive, um é, filhos, bem lembrado. Um dos, um dos filhos do Tolkien também tinha esse, esse sonho, ele era um sonho recorrente. Ele até diz: eu acho até que esse sonho eu herdei dos meus pais, mas eu não tive tempo de perguntar para ele se eles também tinham esse sonho. Ele fala isso na carta. Mas ele sabe que o Michael tinha também esse mesmo sonho da onda chegando com tudo. Agora, uma coisa é inegável: a cena está perfeita. Hum. A forma como ah. a onda arrebenta, como tudo desmorona, cara, você fala, isso é um CG excelência, cara, é o que uhum. você espera de quem tem dinheiro. Adorei essa cena aí, pelo que eu vi aqui no chat, todo mundo gostou. Uhum. Ah, e já, já espere isto, ou melhor, quando, quando a onda for a verdadeira e não a visão da Miriel, porque se a cena for assim, meu Deus... Quando forem quebrar o mundo, eu quero ver o dinheiro do berço sendo jogado na minha cara. Nas assim, ondas. Nas, nas, nas ondas. Ficou linda, na boa, ficou linda. Essa aí é a cena mesmo ou é arte conceitual? É a cena, né? É, é a cena. É e engraçado, essa. porque ontem, na live de easter eggs, de, de easter eggs o Sérgio falou dessa, dessa forma aqui, né? Do mirante, mas o mirante é propositalmente em forma de quilha, né? Ou seja, uhum. em forma de, de barco. Então, parece que, de fato, a grande ilha, ou esse pedaço, esse promontório, é até um pedaço de um navio que está sendo engolido. Né? Uhum.